Olá pessoal, eu é o Spartini Dark. Muito bem-vindos aqui ao canal. E hoje temos mais um jogo de FIFA. Ora, continuamos aqui na quinta divisão. Temos aqui um, uns três pontinhos, ainda são poucos. Vamos tentar aqui conseguir mais, -os, pelo menos três. O que há? Os seguintes jogadores estão contidos ao contrato. Ora, este gajo está lesionado, não é? Para ajudar a festa? Não, tem que não. Ui, posso recuperar o pé contido? Pode ser, vá, recuperar lá o homem, mas é. Uh, não restam contratos, vá pelo contrato. Posso, ao menos tens tudo. O oh, Boteng, podemos sair? Ok, o resto. O resto. E barbo? Então é Oh, Estás aqui, barbo. Preciso de um contrato? Sim, senhora. Quer é quantos dias? É uh, pá, tu ficar sem contratos. Tu é ficar sem contratos. Esperemos que elas não acabem. Tenho que procurar ali contratos. Não tenho que ir comprar. Deve ser, não é? Vamos ver, vamos ver. Ok. Aqui, esta divisão. Pelo menos o último gajo que eu apanhei não era assim nada especial. Vou 3-0, 4-0, 3-0. Deixa eu 3-0. Não sei. Não me lembro. Deve ter sido. Na última divisão, corremos tudo muito bem. 6 vitórias, uma derrota, muito bom. Ora, ela tem bom. Rebellion, mas com 3. Sim, senhor. Olha a camisa estranha. Ok, vamos lá ver se tens boas guerras. Hell Angels, está bem. Os anjos do inferno. Ora, o que é que tu tens aqui de especial? Ninguém que me interesse. Ninguém assim, de especial, pá. Mas isto não quer dizer nada. Pode não ter bons jogadores e ser um bom jogador. Epa, então está pará para quê? Mark Andre ter Stegen starts in Andrea Bazali starts with Eric Bai at the back. Georgino plays with Kevin De Bruyne central midfield. Giuseppe Rossi is the sole striker today. Opa, Está esperto. Está esperto. Espera pelo, pelos passes muito bem, tem aqui um jogador que aparentemente, aparentemente parece inteligente, vamos ver, vamos ver como é que ele joga, quando começar os contra-ataques, ui uh, bolas podia ter ido para mim, estão ali a dar opa oh, que mau passe, ah que estúpido, ah. Sem mim... ah não... É que a sorte pá! Que a sorte! é surtudo! Ok, vamos lá! Onde é que está? Vamos jogar aqui! Ih, tanta força! isso Tanto canto! Mas é também! Tanta força outra vez! Só para aqui! Ah, que Uh cara Fácil de buscar, ai que faço, é é tipo. é quero... quero... <risos> Rossi! Ai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, todos não. É é já rápido. Então então. Ora Fora o jogo! Ihhh, meu Deus. Bora lá! Bora lá! Este gajo tem que ter cuidado que ele até parece jogar bem Como eu disse, isto não, não interessa ter bons jogadores se não sabe jogar e Ele não tem assim jogadores por aí além mas até parece jogar bem Muito bem! Ok, tenho que estar mais atento que o gajo é bom, pá! menos está a jogar bem, ou eu hoje não estou a jogar nada Também é uma opção Ah, caralho, se conseguiste ficar com a bola Então... Nossa! Ora! Já foi! Ai, que sorte, pá! Estás a cortar a com os coquinhares ou o quê? Vais desmarcar? marcar? E ainda dá-la bola, pá. Dá-la bola, pá. O que é isso? Porcaria de passe, pá. Ah. É, pá, tem que ter cuidado até se a gente está rápido. Bora, bora. Ora. Sempre, sempre Paulinho oh, Ih, que sorte, pá Estás assim como uma grande vaca, pá Perigoso, perigosíssimo Opa, oh, o que é isto? O que é que foi? É pá, até tenho a bola, mandas-me parar o jogo assim, oh, que estupidez Comprado árbitro, te comprado. Comprado, certeza. de ah, Era um, dois. Toma! Toma! Muito bem, muito bem. Muito lindo. Bastilha. Muito bem, pai. É. Que é isso? Não sei porque é que então, estes gachos. É Estão de fazer isto logo a seguir com a bola. Só se um gajo de ver muito estúpido. É que dá para fazer alguma coisa, não é? Acho eu, não sei. É a minha opinião. Ui. Ah. É só a minha opinião. Ah, caraca! se a bola passa. Corta, corta, corta. Isso é Já foi Rossi, já foi. O <risos> Oh, oh poxa! Nem sei quem é que fez que um eu estúpido pá. Vais desmarcar, vai cá a bola, vai cá a bola. Cries, pá, pensas o quê? ali well, é uma carga Ah, vamos lá, vamos lá jogar. Vamos lá jogar. Vamos lá mostrar como é que se joga a bola. Então, a Rossi, Rossi não quer jogar, pá, se não quer jogar sai, caraças. Agora não, não, não, não, que mau Bolas. não quer, jogar perto de passeio. Agora estás a fazer essa porcaria que não, nossa. Mar lá, mar lá, mar lá, mar lá, mar Então não tens ninguém aqui? É bem. Oi, que mau passo. Bora, Rossi. Bora, Rossi. Quase que era outro gol. Ok, ok, muito bem, muito bem. Vamos lá ver aqui se conseguimos fazer alguma coisa deste canto. Segundo poste! Que é isto? Que é isto? Está lá dentro! Não sei onde é que está a bola! Epa, bicicletas e tudo! O que foi? O que foi? Ah, a primeira parte. Ui, está a correr rápido. Pá. Está a correr rápido. Está, está, está, está perigoso este jogo. Está muito perigoso anda lá que, que vais fazer é da tática não, não me digas anda lá para está está não, a fazer não é me é é um é é. assim. é é. parece é isso com ele, e ele é isso me parece é isso isso isso me isso é do guarda, Uy, epa, desculpa, mas teve que ser. Normalmente não gosto de ir para trás, mas por isso. Não tinha ninguém aí. Então, mas eu, o que, é que se passa? O que é que se passa com os meus jogadores? Estão todos cansados, já? Coleman, todos cansadinhos. Excellent passing, great interplay. Ooooh, boy, boy. não preciso um pouquinho, não preciso um pouquinho. Seja, dá cá a bola. Obrigadinho. Ah, bolas. Obrigado. Uh. Ina, depois era dar para trás. Ah, caras, estava ali sozinha. Maneli. Vai lá buscar. Pumba. Que defesa, é muito bem, Rui Patrício. Andá lá, vai lá, temos que marcar pelo menos mais um golinho. Isto só assim é muito perigoso. Então, vai, vai, vai, vai, ainda é nosso, é nosso. O que é este que é tão lento? Okay. Okay. Oi, que mau passe, o que é isto? Opa, oh, porcaria de internet, de vez em quando olha é isto. É Prince. Já move. foi, já foi, já foi. Ah, está fora de jogo, não. Ah, por acaso, não. Ah. Ah, olha está fora de jogo. <risos> Você logo vi. Estava muito adiantado. é, isto. é isto. a está oh, claro. Epa, vou ter que ir lá para o fundo. Já foi. Ai, ai, que porcaria. Ui, caraças, ui, Ai, ai empurrou-me o meu jogador. Então. Ai caraças. Bora, embora. os meus jogadores estão todos comidos. Pô. Estão todos cansadinhos. Já foi. Já foi. Que defesa, meu Deus! Este Patrício voltou a contar para mente com estas coisas. Se fosses meu não fazias isso, não era? Então, então, me guiar a bola. Me vai a bola. Oi. Ah, já foi. Não. Tenho que fazer substituções, Os meus jogadores já estão todos feinados. E Ai que sorte, meu Deus. Já está, já está. Muito bem. Muito bem. Deixa-me fazer-me substituições que isto está muito mal. Ora, vamos por aqui. E Barbo, Vamos pôr Tati. Jumário. O, o que é que eu posso pôr? Espera aí, vamos pôr o Skull. E... vamos alterar o defesa direito para a defesa descansar que também merece, descansar muito bem, muito bem, muito bem Pins sinto o rush até, veja, veja, que ter tempo, muito bem Agora acho fora meu, não, é ideal ah ainda ficou com a bola aqui, dê sorte Boa jogada para eles. posso falhar dessas coisas. pé, Divide E barbo. Barbo, estás pesquinho, é? O é ficar-se com a bola. Ah, caralho, não sei o passe. o que é isto? Tu então, fazes um passe. Oh, bolas passe. pá. passing, a coisa da prima. Um passe da carga. Ah, bola, isto era um grande passe. Era um grande passe. Oh, escuro, oh, abre lá a linha. Pá! Uh. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Bora! Ah, está, menino! Muito bem, está bem que a bola tinha demais lá para para a linha vamos ver se passa a ser bem ok 3-0 muito bem matei calmas isso faz aí umas fintinhas o jogo já está perdido não é? acho que é tanto lá a bola agora? É ah, para fazer o que tu quiseres eu não quero saber nada disso eu quero, eu quero evitar quer-se fintar? finta meu ninho finta vontade pá é que é isso? Ele que é isso. isso? Não percebi é? é nada agora. foi Está bem. Ai, corre corre corre escuro Boa, choro. Sure. Hum. Hum. Boa. Uh. Oh. Boa nada. Challenges for the ball Challenges for, for the ball Vamos lá, Pá, pá, pá, pá, pá. a ver, enquanto eu faço as fintinhas da tela, que não servem para nada, eu vou lá e marco pelos... Então o que é isso ali pá, os é. meus jogadores? Impressão, Sr. Árbitro, você não vê nada também, não né? é? homem fez ali, falta claro o que é, T-9? Ah, faz gosto das fintas, isso, agora só parece uma equipa a jogar, não é? Parece uma equipa a jogar. This is how this team can play. mais, rapaz. Tem Isto, isto é assim, Ó. Oh. Oh. Já foi. Segundo Ui. <risos> e foi. Ah, que <risos> Ok, ok é oh yeah. 9,5, muito bem, os outros dos jogadores estiveram bem, estiveram bem, batem 9,3, batem, saiu mas, mas esteve bem Ora mais de dinheirinho, aqui para a conta O que, que tu fizeste? Ah, fizeste ali Finalizações certas ah? 3 remates 7 remates à baliza Foi ela por ele, tive mais passo de bola, ok Sim, foi, foi mais ou menos ela por ela. Eu fui mais finalizador. da resto, estatisticamente, teve ali mais ou menos. Mas pessoal, mais um jogo, mais uma vitória. Uh, isto está a correr muito bem. Pá, desde a sexta temporada, ou sexta divisão, que isto está a correr muito bem. Temos aqui, ora, faltam-nos 4 pontos para manter, depois temos 16 para subir e 19 para sempre os campeões. Ainda nos falta 7 jogos. O que é muita fruta. Ainda é muito pontinho. Bem, espero que estejam a gostar aqui dos jogos do FIFA. Subscrevam o canal se ainda não fizeram. Não se esqueçam de dar aqui o like no, no vídeo. E, e é isso. Quanto a vocês, vejo os no próximo vídeo. Tchau.